Hoje eu queria falar com você sobre o perdão. Você costuma se perdoar? Ou você fica se culpando? Se cobrando? Ah, mas e se eu tivesse feito diferente? Mas e se naquela situação eu tivesse feito assim? Mas e se eu tivesse feito assado? Se você não tivesse feito, você não saberia como é. É preciso que a gente faça as coisas... Que a gente faça as escolhas e erre, porque é errando que a gente aprende. E de nada adianta você ficar se culpando. Culpar-se só vai fazer com que você fique presa ainda mais naquela história. Ainda mais naquela escolha. E não deixe com que você siga a sua vida. E você continua presa no erro. Não adianta se culpar. De nada vai adiantar. É preciso que você olhe para a frente, para que você olhe para o horizonte e enxergue com todo esse conhecimento que você adquiriu com os erros e faça diferente, faça novas escolhas, não as mesmas, novas, com novas possibilidades, com novas oportunidades e oportunidades que você vai errar, porque a gente vai errar. A gente sempre erra, a gente não só acerta, por muitas vezes a gente erra para aprender com os erros. Então, olhe para o horizonte, siga o horizonte, abra-se para novas oportunidades, abra-se para novas conquistas, permita-se errar, permita-se fazer, permita-se aprender e está tudo bem. O importante é que você tenha iniciativa, o importante é que você mude. Não fique todos os dias presa nos seus erros. E se perdoe por eles. tá tudo bem. Antes de você errar, você não sabia como era. Então, você precisou errar para aprender como é. Aprendeu. Então, não se culpe. Permita-se. Perdoe-se. Viva. Seja feliz.